Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao seu canal de Arte Cirúrgica Cirurgia Plástica, o canal da Cirurgia Plástica no YouTube. Eu sou o Dr. Gustavo Rincón Moreno, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e estou falando desde aqui, desde Brasília. Hoje vamos falar sobre a rinoplastia. É um tema que eu adoro. Eu adoro porque, além de ser um tema que me causa uma paixão enorme por todas as características que envolve a cirurgia do nariz, Características que envolvem harmonia facial combinada com a função e que tornam a rinoplastia um verdadeiro desafio para o cirurgião plástico. A rinoplastia requer uma longa curva de aprendizado. Eu acho que a cirurgia que necessita é uma maior curva de aprendizado por parte do cirurgião plástico. Vamos falar sobre o que é a rinoplastia. A rinoplastia não é nada mais e nada menos do que a plástica do nariz. É isso, rino, nariz, plastia, plástica, A cirurgia plástica do nariz, que pode ser estética, funcional ou ambas. Sim, nós podemos combinar na mesma cirurgia, a cirurgia estética do nariz com a cirurgia funcional. Isso porque há diversas alterações dentro do nariz que podem fazer com que a pessoa respire mal. A maior parte delas é causada por umas estruturas que nós temos aqui, ó nesta parte, chamada válvula nasal. As pessoas pensam que o desvio de septo é o que mais produz alteração na respiração, mas não, não é assim. As alterações respiratórias, geralmente, elas estão associadas a fatores como congestão da mucosa nasal, a rinite alérgica, é um dos grandes fatores que provoca problemas respiratórios. Quem de vocês não teve uma gripe aí? Ah, é terrível, né? A gente fica com aquela coceira enorme no nariz e a gente não consegue respirar, fica com coriça o tempo todo, fica saindo muco, fica coçando o nariz. O que é aquilo? Aquilo é nada mais e nada menos do que uma liberação de algumas substâncias chamadas histamina, serotonina, enfim, que os tecidos liberam em resposta à presença do vírus. Igual aquilo ali acontece com os alergenos aquela poeira, aquele pelo de animal, aquela fumaça do vizinho ali que fica fumando perto da gente, aí a gente fica com coceira na garganta, a gente fica espirrando, aquilo ali é resposta das nossas células à liberação de histamina. Por isso que muita gente fala, ah, eu só respiro quando eu pingo aquele, aquele sorinho dentro do nariz, aquele, aquele medicamento que eu não vou falar aqui o nome, né? questões de éticas, negócio de, de publicidade, né? não estou fazendo aqui publicidade de nenhum produto, então, é, aqueles vasoconstritores, que são aqueles colírios que pingam no nariz, então, aquilo ali é por causa da reação alérgica e é uma das principais causas de obstrução nasal. Alguns pacientes, sim, têm desvio de septo, e o desvio de septo, se ele for muito, muito, muito proeminente, especialmente na parte anterior do nariz, pode provocar alterações respiratórias. Eu mesmo tenho um desvio de septo grande, só que meu desvio de septo é posterior e eu respiro super bem. Eu não tenho nenhum problema respiratório, exceto quando eu entro em contato com poeira. Quando eu entro em contato com poeira, nossa, eu não consigo nem respirar. Mas aquilo ali é por causa da liberação de histamina que faz a mesma coisa que quando eu estou gripado. Então temos que diferenciar muito bem a causa da obstrução respiratória. Porque se a causa da obstrução respiratória for mecânica por um desvio anterior do septo, a gente pode tratar isso na rinoplastia. A gente faz uma rinoseptoplastia e a gente trata esse desvio anterior e pronto, parou o problema. Mas se o seu problema for problema alérgico, quer dizer, com qualquer coisa você fica espirrando, você vive com o nariz congestionado, você pinga aquele sorinho, aquele colírio do nariz e o problema para, o seu problema não é obstrução mecânica. O seu problema é obstrução fisiológica por inchaço da mucosa. Isso é decorrente de alergia. E isso pode ou não melhorar durante a cirurgia. Existem umas manobras que a gente faz quando o paciente tem um corneto, que são umas carnes que nós temos no nariz, o corneto. O corneto, aquelas carnes, elas são encarregadas de filtrar as partículas para a gente não aspirar poeira, elas também são encarregadas de aquecer o ar quando a gente está em um ambiente muito frio, elas aquecem, aqueles cornetos eles aquecem o ar e fazem com que a gente não respire aquele ar gelado que pode afetar os brônquios, pode afetar é, os alvéolos. Então, se o seu problema for alérgico, a gente, durante a cirurgia, a gente pode cauterizar os cornetos isso faz com que os cornetos eles diminuam de tamanho e pode corrigir parcialmente o seu problema. Mas para você ter um controle total da rinite alérgica e, com, consequentemente, você respirar melhor, você tem que procurar um alergologista para fazer um tratamento para alergia. Bom, isso falando do ponto de vista funcional. Agora, desde o ponto de vista estético, a gente pode corrigir uma série de problemas com a rinoplastia, dorsos, nasais extremamente altos, o dorsos nasais muito baixos, o dorso nasal alto a gente corrige cortando o osso, raspando, e o dorso nasal muito baixo a gente corrige com enxertos, seja do próprio septo nasal, a gente tira aquele septo, faz uns enxertos, um overlay, um sobre o outro, e coloca aqui em cima, e com isso a gente consegue aumentar a projeção do dorso para narizes extremamente baixos. Quando não há disponibilidade de septo, a gente lança mão de cartilagem ou da orelha e, em último caso, cartilagem da costela. Eu falo em último caso porque alguns estudos recentes têm mostrado que essa cartilagem é, costal ela é, entorta muito a longo prazo. Então, eu não gosto muito da cartilagem costal. Eu prefiro a cartilagem do septo. Mas se o paciente não tiver septo, aí a gente tem que lançar mão de outras cartilagens. Bom, outra coisa que a gente pode corrigir com a rinoplastia são as alterações de ponta, aquelas pontas muito bulbosas, muito gordas, aquelas pontas caídas, aquelas pontas excessivamente arrebitadas. Todas as alterações da ponta a gente pode corrigir com a rinoplastia. Tem, existem manobras nas quais a gente dá uns pontos aqui, nas cartilagens, que a gente pode fechar mais a ponta, projetar mais a ponta. Geralmente as manobras de projeção envolvem a colocação de enxertos. Um enxertinho que eu gosto muito, que muitos cirurgiões que trabalhamos em rinoplastia gostamos, chamado estudo columelar. O que é o estudo columelar? O estudo columelar não é nada mais e nada menos do que uma estaca que a gente coloca aqui. Ó. Um pedacinho de cartilagem cortado, a gente vem aqui e coloca essa cartilagem aqui. E depois da gente dar os pontos na ponta do nariz para projetá-lo, a gente fixa essa ponta mais projetada na, no estrutura columelar e, com isso, a gente estrutura a ponta, fazendo com que ela permaneça arrebitadinha, ela não caia com o tempo e, per, e mantenha a sua projeção, uma projeção adequada que faça com que o nariz se destaque do dorso, fazendo as suas unidades anatômicas. Nós temos umas unidades estéticas no nariz que dividem o nariz em partes, né? Nós temos o dorso, nós temos a ponta, nós temos as asas, temos o vestíbulo nasal que são estes buracos aqui, ó, que formam a narina. Então essas unidades estéticas em pacientes que não têm é, uma ponta bem definida se vê como uma massa, sabe? Uma massa, assim, um, um, é o que o pessoal chama de nariz de coxinha, né? Então não é aquela aquele coxinha que você está pensando não pode ser. Até aquele coxinha também pode ter um nariz desse aí, né? Mas, enfim. É, ok. Esses narizes, que são com aquele formato de pera, né? Ou formato de coxinha mesmo, sem uma definição de ponta, eles podem ser corrigidos através da rinoplastia. Quais as técnicas? Existe a técnica aberta, existe a técnica fechada, e existe a técnica em alça de balde. Na técnica fechada... O cirurgião ele faz umas incisões por dentro aqui do nariz. É uma técnica cega. Você vê o que você tira, mas você não sabe quanto você deixa. Por isso que nessa técnica há muita possibilidade de retoque. Por quê? No nariz, o mais importante não é o que sai, mas é o que fica. A grande dificuldade dessa cirurgia é deixar remanescente na ponta nasal exatamente a mesma quantidade de cartilagem dos dois lados. O que não acontece na rinoplastia aberta. Na rinoplastia aberta, nós fazemos uma pequena incisão aqui, uma incisão de rinoplastia aberta, uma incisão supremamente pequena. Até porque essa unidade onde nós fazemos a, a, a incisão, que é a columela, ela é extremamente fina. Ela pode ser feita em V, ela pode ser feita trans, eh, transversalmente, ou ela pode ser feita em, em forma de degrau. Tanto faz. Tanto faz. Eu já fiz de todo jeito, e se você aproximar bem uma borda da outra, os resultados são bons do mesmo jeito. Renoplastia aberta, conhecida pelo nome de renoplastia estruturada ou renoplastia moderna, porque a gente estrutura o nariz. A gente, através da incisão que dá campo para você ver e fazer um inventário da cavidade nasal, ver o que, que está errado, ver como estão as válvulas nasais internas, ver, ver como está o septo nasal, tirar um pedaço do septo, com esse pedaço do septo, confeccionar uma série de enxertos que você pode colocar na columela você pode colocar enxertos para projetar a ponta, você pode colocar enxerto aqui na área da válvula nasal interna para corrigir insuficiências e fazer com que o seu paciente respire melhor. Pacientes que têm aqui a, a, a asa muito mole e ela colaba quando respiram profundo, também podem ser estruturadas essas, essas asas aqui através de um enxerto que a gente coloca por aqui, por dentro, e apoia ele aqui no processo, piriforme aqui ó, no osso, ele fica aqui apoiado no osso, isso dá estrutura à asa nasal. Por isso que é chamada de rinoplastia estruturada, porque a gente estrutura as diferentes partes do nariz. Eu sou fã dessa técnica. Eu é, conheci a técnica com o Dr. Tebet, é, achei uma técnica maravilhosa e cada dia sou mais apaixonado. E muitas vezes eu faço uma rinoplastia é, que eu digo, caramba! se eu estivesse operando esta paciente pela via fechada, o que, que eu sairia fazendo agora de tão sérias essas alterações que a paciente tinha por dentro, que realmente você se pergunta se um cirurgião plástico que estiver operando pela técnica fechada conseguiria corrigir aquilo. Eu acho que não conseguiria, não. Por isso que esses pacientes muitas vezes voltam para a mesa de cirurgia para serem reoperados, porque alterações sérias que estavam comprometendo a função nasal não conseguiram ser corrigidas pela técnica fechada. Tá bom, né? Tá bom por aí. Nesse primeiro vídeo de rino a gente falar só das técnicas aberta, fechada e esquecida alça de balde. A alça de balde é uma técnica pela qual a gente faz uma combinação, só que não corta aqui. Faz duas incisões aqui por dentro, uma aqui e outra mais em cima. E através dessas duas incisões a gente expõe como se fossem uma alça de balde permitem uma adequada exposição das cartilagens e uma adequada modelagem. Só que com a diferença que fica muito mais difícil estruturar aqui o dorso. Quer dizer, se o paciente tiver alterações da válvula nasal interna ou alguma manobra grande para fazer no dorso, não vale a pena utilizar a alça de balde, melhor abrir. Abre abre logo que aí você encontra tudo, tá tudo na cara, tá tudo na mão, e aí você consegue fazer uma cirurgia legal. A rinoplastia aberta diminui a possibilidade de retoques, mas não elimina, porque nós estamos esquecendo de uma coisa fundamental, que é a cicatrização do paciente. Depois, quando a gente fecha o nariz, deu os pontos e tal, aí começa uma outra etapa, que é a etapa de cicatrização. Toda rinoplastia, especialmente as abertas, cicatriza com uma coisa chamada retração. A pele ela retrai e, muitas vezes, podem haver pequenos desvios nasais, especialmente em pacientes que tinham desvio de septo muito grandes, o septo ele tende a ter uma memória e ele pode voltar um pouquinho. Então, por isso, é importante que você que está pensando em fazer uma rinoplastia não suma do consultório do seu médico, porque o médico ele pode detectar a tempo, quando o nariz está apresentando um pequeno desvio por causa daquela memória da cartilagem, e indicar para você manobras para você fazer uma massagem e colocar o nariz de volta no lugar. Outro fator que pode determinar retoque é um calo ósseo, que é um, um depósito anormal de cálcio que se forma aqui, especialmente quando a gente é, ressecou gibas muito grandes, ou então na área da fratura aqui, ou quando a gente quebra o nariz aqui, quando o osso cicatriza, às vezes dá um pequeno degrau chamado calo ósseo. Isso tende a desaparecer por volta do décimo mês. Entre o décimo segundo e o décimo quinto, décimo oitavo mês, isso tende a desaparecer. Olha, na minha experiência de 12 anos fazendo rinoplastia, só tive que reintervir dois pacientes para fazer uma raspagem de calo ósseo. É relativamente frequente, mas a reoperação por causa de calor ósseo não é muito frequente. Um grande abraço, muito obrigado por assistirem a este seu canal da cirurgia plástica na internet. Eu sou o Dr. Gustavo Rincón Moreno, cirurgião plástico de Brasília. Ciao!